é 100% da pão. As varas saem as varetas dela sai, você parafusos em cima, tira ela, você carregar na mochila fica mais fácil para carregar. O mesmo no bolso, você enfiar as varetas no bolso também dá para enfiar, pra ajeitar. Então, os amigos que tiverem interesse aí tá, tá disponível. E muito obrigado e vamos ao vídeo na frente.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 quando nós vamos encaixar ela agora. Nós vamos encaixar ela aqui no, nesse buraco e ela vai vir até aqui, ó. Até sobrar uns 3 centímetros aqui da, da parte traseira, aqui, ó. 3 centímetros aqui. Nós aperta o parafuso. A vareta tá firme aqui ela tá aqui. Ela tá pronta para usar.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 aqui é o lugar que tá meio curto aqui ó mas eu vou fazer uma vez eu tento aqui dar uma levantada aqui nela se consegue mais ou menos ó ela você tem que trabalhar com essa aí nessa média aí ó é uns 20 centímetros mais ou menos uma da outra aqui ela já tá querendo caçar algum prego alguma coisa aqui então esse é o então esse é o modelo dela é o novo modelo E você pode caçar com ela por exemplo com, com os rubins e o ouro e também você pode tirar os rubins e o ouro da câmera colocar diamante e caçar diamante mas ela também pode caçar sem nada você não precisar colocar nada na câmera dela e